Este vídeo vai direto ao ponto Como eu, com apenas 19 anos Consegui mais de 15 mil reais em apenas 3 meses Trabalhando exclusivamente pela internet E como você aí do outro lado Pode replicar exatamente o que eu fiz Pra conseguir muito mais Hoje eu vou abrir as minhas carteiras dentro da internet E vou mostrar pra vocês Quanto eu faturei em apenas 3 meses galera beleza Felipe Marinho na área gravando mais um vídeo para vocês e galera se você não é inscrito no nosso canal se inscreva no canal Pensar para empreender e deixe seu like neste vídeo porque hoje eu vou te mostrar todas as minhas formas de ganhar dinheiro pela internet que me renderam inclusive mais de 15 mil reais em apenas três meses desde já peço que você compartilhe esse vídeo com seus amigos que estão querendo começar porque eu tenho certeza que esse vídeo vai instruir você aí do outro lado a começar a ganhar dinheiro pela internet porque diferente de outros vídeos eu vou te mostrar o passo a passo que eu fiz para ganhar essa bolada em apenas 3 meses pela internet, exclusivamente pela internet. E durante o meu vídeo eu vou te mostrar todas as formas que eu consegui, vou somar com vocês, para vocês verem que realmente eu ganhei 15 mil reais. E durante todo este vídeo eu vou estar atualizando todas as páginas onde eu obtive ganhos, para que você veja realmente que aquilo existe, porque existem muitos vídeos na internet... Onde existe pessoas manipulando os dados para mostrar pra você algo que ela nem ganhou dentro da internet Dessa vez eu vou mostrar pra vocês atualizando as páginas para que você veja que realmente existe para que você veja que realmente funciona E como você pode replicar o que eu fiz E além disso que eu vou te mostrar no vídeo Eu também vou te mostrar como você pode fazer para multiplicar o seu dinheiro Seja você que já tem um dinheiro aí guardado Ou você que vai começar a ganhar dinheiro pela internet Por quê? Não adianta você ganhar um dinheiro e deixar ele parado lá na sua conta bancária Você tem que aprender como investir e como multiplicar multiplicar esse dinheiro. Eu vou te mostrar como é que eu faço isso no decorrer desse vídeo. Então não perca nenhum segundo deste vídeo. Já comenta aqui embaixo. Quanto dinheiro você quer ganhar em 2020? O quanto de dinheiro você planejou ganhar em 2020? Então galera, sem mais delongas vamos para a tela do meu computador que você vai acompanhar os meus ganhos e como eu fiz para ganhar tanto dinheiro em tão pouco tempo. Então galera, já estou aqui na tela do meu computador para mostrar pra vocês todas as formas que eu utilizei para ganhar dinheiro nos últimos três meses. Eu vou tomar como base Brasil de outubro novembro e dezembro de 2019 vou somar aqui com vocês e a gente vai ver que eu ganhei mais de 15 mil reais em apenas três meses e mais ainda eu vou te mostrar como que eu consegui ganhar dinheiro em cada uma dessas plataformas que você está vendo aqui nas abas do chrome sendo que a primeira aba que está aberta ali é simplesmente a plataforma que eu utilizo para multiplicar todo o dinheiro que eu ganho então fica até o final do vídeo porque eu vou te ensinar como você pode multiplicar o seu capital seja você que já trabalha com marketing digital e está ganhando dinheiro e quer multiplicar, ou você que ganha dinheiro por outro tipo de renda e você quer multiplicar o seu capital, não quer deixar o seu dinheiro na poupança. Então eu vou te ensinar como você faz para estar tá investindo o seu dinheiro da melhor forma possível. Então como é que eu vou fazer isso aqui para vocês? Olha, a primeira aba que eu tenho aqui para mostrar para vocês é a aba da Hotmart. Por quê? Eu trabalho com marketing digital, marketing de afiliados também. Só que na Hotmart, os meus ganhos não foram tão grandes. Mas olha a teoria que eu utilizo para ganhar dinheiro na internet. Eu costumo dizer que é melhor você colocar todos os ovos de ouro em várias cestas. Não deixe seus ovos de ouro em uma única cesta. Utilize várias formas de ganhar dinheiro na internet. Por quê? Eu ganhei pouco na Hotmart. Mas juntando todas essas abas que você está vendo aqui, eu consegui mais de 15 mil reais em apenas 3 meses E pode parecer difícil, mas não foi Quando você divide o seu esforço, você consegue canalizar suas energias E consegue ganhar muito mais dinheiro que você ganharia se dedicando apenas a uma plataforma Então aqui na Hotmart eu vou definir aqui o time Vou aqui com vocês, vou atualizar a página aqui primeiro ó. Vou aqui ó, em recarregar a página vamos lá, página recarregada tá carregando aqui, e o que, é que a gente vai fazer? nós vamos ir aqui em últimos 7 dias e eu vou aqui em personalizado vou fazer o que eu falei pra vocês, vou pegar aqui o, o dia de 1º de outubro e aqui no outro dia eu vou pegar aqui o dia uh, 31 de dezembro e vou filtrar vamos ver quanto eu ganhei nesse período eu fiz duas vendas, olha só pouquíssimas vendas dentro da hotmart e você vai ver aqui que eu ganhei apenas, vou mostrar aqui, 327,09. Então a gente vai botar na nossa calculadora aqui, 327,09. Prontinho, isso aqui foi o que eu ganhei na Hotmart nos últimos 3 meses. Agora vamos avançando. E como que eu consegui fazer essas duas vendas? Eu disse pra vocês que eu ia explicar como eu consegui dinheiro em cada plataforma. Olha, eu já tentei várias formas de conseguir ganhar dinheiro pelo marketing digital. Nada funcionou pra mim. E eu usava muito dessas formas aleatórias dentro da Hotmart. Então uma hora ou outra saía venda. Mas não eram vendas todos os dias, e isso é um problema mas aqui na Hotmart eu tive duas vendas e essas vendas eu consegui através de um canal antigo do YouTube que eu tinha e ele de vez em quando, uma hora ou outra ele gera uma venda pra mim, do curso Fórmula Negócio Online, então eu tive duas vendas aqui, mas existe uma outra forma de você ganhar muito mais dinheiro no marketing digital, e no decorrer do vídeo eu vou explicar pra vocês como que eu ganhei mais de mil reais aqui na eduze, utilizando um método um pouco diferente do que eu utilizei dentro da Hotmart por isso que eu tive um resultado surpreendente, você que é afiliado iniciante, você vai gostar de saber como é que eu fiz para conseguir dinheiro dentro da eduze funciona também na Hotmart, funciona lá em outras plataformas como a Monetize, mas eu escolhi a eduze para testar esse meu método e funcionou perfeitamente Vamos para o segundo método aqui, que é o encurtanet. Não, não precisa ser necessariamente a encurtanet, mas a encurtanet foi a que me gerou uns ganhos bem legais aí nos últimos três meses. A encurtanet é o um encurtador de link. E como funciona isso? Você que tem seu site, seu blog, seu canal no YouTube, você pode, por exemplo, estar tá fazendo um tutorial aí sobre um determinado aplicativo e você deixa o download desse aplicativo na descrição do vídeo. E o que é que acontece? As pessoas vão clicar no download desse aplicativo, no seu link, e vão baixar o aplicativo normalmente. Mas se você utiliza o um encurtador de link, você pode encurtar esse link de download e quando a pessoa passar pelo encurtador, você vai ganhar centavos, centavos por cada clique que a pessoa der em seu link. Então você que tem um canal de dolo aí, esse método aqui é ideal para você. Eu simplesmente deixei o dolo do aplicativo lá no meu canal no YouTube e eu consegui uma média aqui de visualizações muito grande que me deu uma renda até que legal nesse, nessa plataforma também. Então nós vamos pegar aqui aqui é o mês de outubro, vou atualizar a página para você ver. Prontinho, atualizada a página aqui da Encurtanet, aqui em outubro eu tive 19 mil visualizações e eu ganhei R$166,42, então vamos somar aqui na calculadora, R$166,42, vou colocar aqui o mais de novo, e aqui agora nós vamos para o mês de novembro, Novamente a página, você percebe que todas as vezes eu estou recarregando a página porque existe alguns engraçadinhos que vai lá no código fonte e altera esses valores. Então, estou mostrando para vocês aqui para você ver que realmente é real e que realmente o que eu fiz funciona para mim e funciona para qualquer pessoa que estiver assistindo esse vídeo. Então, vamos esperar que O site da encurtanet é um pouco lento para carregar, mas é de verdade um encurtador que eu recomendo para vocês. Então, se você tem um blog, tem um site, eu vou deixar aqui na descrição o link de cadastro da encurtanet para vocês. Você se cadastrar e tá aí curtindo seus links E começar a ganhar dinheiro como eu ganhei Olha aqui, no mês de novembro eu ganhei R$98,66 Não é muita coisa, mas já vai agregando aqui no nosso portfólio R$98,66 Vamos dar um igual aqui Já foi aqui 592 reais Muito pouco ainda comparado aos 15 mil que eu falei pra vocês Então espera aí que vai chegar uns métodos aí que você vai ficar louco Vamos pro mês de dezembro, vamos ver quanto eu ganhei no mês de dezembro Prontinho, carregou pra gente aqui, ó. E olha, no mês de dezembro eu ganhei apenas R$2,49, mais R$ 2,49. Prontinho, agora foi. Aí agora a gente vai agora pro próximo método. Lembrando que o link de cadastro da Encurtanet vai estar aqui na descrição. Vamos para o próximo método. O próximo método aqui foi a Eduze, novamente o marketing digital agindo aqui nos meus ganhos. E aqui eu vou mostrar pra vocês que aqui eu utilizei o método e funcionou E eu inclusive ganho dinheiro toda semana aqui nessa plataforma de afiliado Vendendo um único produto, olha só Eu estou testando o método com um único produto e olha o quanto me rendeu E olha aqui o que, que eu fiz, o que, que eu utilizei para esse método Eu tinha uma dificuldade enorme para vender no marketing digital eu como você viu lá na hotmart as minhas vendas eram pingadas um mês vendia outro não vendia mas aí eu precisava aprimorar as formas de ganhar dinheiro pela internet e o que, que eu fiz eu fui procurar aprender e foi aí durante minhas pesquisas que eu encontrei o curso youtube money que é um curso focado justamente porque eu já fazia por isso que ele me deu resultado se você já trabalha com sites ou você trabalha com youtube vai focado naquilo que você já sabe com o um curso que é focado em fazer marketing digital com aquilo que vocês já sabem e o legal do curso do youtube money é que lá dentro você já tem tudo isso além de ele te ensinar como ganhar dinheiro pelo youtube trabalhando com marketing digital ele também tem os bônus que é de mini sites grupos no facebook como você vai fazer uma cópia perfeita então tá tudo dentro desse curso eu achei muito interessante e esse foi o curso que me ajudou nessa trajetória aqui para mim ganhar esse dinheiro aqui dentro da E12 eu vou te mostrar aqui o detalhado aqui nos últimos três meses Vou atualizar a página para você ver que realmente existe, né? É claro. Prontinho, página atualizada. Eu vou aqui, ó. No mês aqui de outubro de 2019, dia 1. Até o dia. Vamos avançar. Cadê? O dia 31 de dezembro. Prontinho. Olha aqui as vendas que eu fiz aqui depois que eu comprei esse curso, depois que eu aprendi a utilizar as técnicas. O que eu consegui aqui foi R$ 1.124,13. Então eu vou somar aqui na minha calculadora. Vou dar uma sominha aqui. Vou 1.100 1.124 reais e 13 centavos e vou dar um enter. Prontinho, aqui já foi aqui R$ 1.718. E 79 centavos Ainda tá longe dos 15 mil Mas você vai ver que no decorrer do vídeo Você vai ver que vai aumentar as formas que eu ganho É isso que eu falo pra vocês Coloque seus ovos de ouro em várias cestas Porque imagina, se uma dessas formas minhas não me geram renda As outras continuam gerando E querendo ou não, eu vou conseguir sim um lucro Até que razoável se algo ocorrer com as outras plataformas Então vamos avançando aqui, ó a outra aqui que eu vou mostrar para vocês é justamente aqui no Banco Inter, eu vou mostrar os meus extratos, por quê? Porque eu utilizava uma plataforma de afiliado da RecargaPay. A Recarga Pay, para quem não sabe, é uma carteira digital de pagamento que funciona em seu celular e a Recarga Pay tem um programa de afiliados, onde se você traz novos usuários para o aplicativo, você ganha R$10 por cada pessoa. E aí existe uma plataforma chamada Razoffers, que é semelhante a Hotmart, a Monetize e a que trabalhava aqui e que funcionava perfeitamente. Agora a plataforma não está funcionando por, esse, por essa maneira. Mas eu vou te ensinar como que você vai conseguir ganhar pela Recarga Pay de outra forma atualizada, que é inclusive a que eu continuo ganhando atualmente. Eu vou te mostrar os ganhos nessa nova plataforma também. Bom, vou entrar aqui na conta do meu banco, que eu vou mostrar os depósitos que a Recarga Pay fez pra mim. Vou avançar aqui. Aqui ó, menu. Conta digital, extrato. Vamos lá, vamos ver o nosso extrato. Vou selecionar um período, que é justamente o nosso período predefinido. 1 de outubro até o dia 20, 31 de dezembro. Vou consultar o que aconteceu aí nesses meses. Lembrando que eu vou mostrar aqui para vocês que nem tudo aqui foram é, pagamentos a recarga Pay. Foram apenas dois pagamentos da RecargaPay aqui, mas que são muito consideráveis. Você vai até surpreender com o tanto que o programa de afiliados da RecargaPay me rendeu. Se você aí no YouTube pesquisar pela palavra-chave RecargaPay... Você vai ver que acessando por plataformas mobile, o meu vídeo está em primeiro lugar. O vídeo do canal Pensar para Empreender. Por quê? Porque eu domino de algumas técnicas de SEO, que é justamente técnicas que fazem seu vídeo viralizar dentro do YouTube, ficar no topo das pesquisas, e eu detenho dessas técnicas. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva, porque eu vou estar te passando essas técnicas aqui no nosso canal também. Ativa as notificações para você não perder os vídeos. Olha aqui, eu vou te mostrar aqui o que eu ganhei na Recarga Pay. Você vai ver que teve várias transferências aqui, mas a Recarga Pay foi esses dois aqui, ó. Se você ler aqui, ó, Recarga Pay do Brasil, Recarga Pay do Brasil. Foram duas transferências seguidas da Recarga Pay e foram no valor aqui de 1.740 e 1560. Então nós vamos somar aqui, ó. Vamos somar aqui. 1.740, mais 1560. Prontinho, foram essas duas transferências da Recarga Pay, já me deu um total aqui de mais de 5 mil reais. Utilizando esses métodos que eu mostrei para vocês, que agora, até agora foram quatro, quatro métodos me renderam 5 mil reais. E agora nós vamos partir para o próximo método, que é novamente a Recarga Pay. Mas lembra que eu disse para vocês que a plataforma anterior da Recarga Pay de afiliados fechou? Então, você que está aí do outro lado, você pode utilizar... A nova plataforma de afiliados da Recarga Pay dentro do próprio aplicativo Recarga Pay. O que, que você vai fazer? Você vai baixar o aplicativo Recarga Pay pelo link que está aqui na descrição e vai instalar, vai criar sua conta, tudo mais certinho e você vai ver lá na plataforma do app que existe a opção Convide e Ganhe. Lá você vai convidar os seus amigos com seu link e você vai ganhar R$10. Eu vou deixar um vídeo aqui, um card aparecendo aqui no topo do vídeo e na descrição também Onde eu vou te ensinar com detalhes como é que você ganha dinheiro dentro do RecargaPay Então clica no card que está aparecendo se você tiver interesse Olha o quanto que eu ganhei aqui dentro do aplicativo utilizando esse outro método da RecargaPay Aqui a gente vai somar os boletos que eu depositei Nós temos vários boletos aqui de pagamentos da Nuconta Que foram feitos aqui, ó. aqui foi do mês 9, ele não vai, não vai contar Aqui ó, a partir daqui já é do mês 10 Então nós vamos pegar todos os boletos Da no conta que eu fiz depósito E vamos somar aqui na conta Então vamos lá, vamos somar aqui que tem um depósito De 20 reais na né, conta no dia 12 do 11 Foi no 12 do 11, nem foi no dia 10 Tem umas recargas que eu faço aí, mas eu não vou considerar as recargas Vamos lá, vou aqui dar um somar é, 20 reais, mais Vamos ver a outra outra depósito aqui que eu fiz pelo pagamento de boleto Olha aqui o pagamento de boleto aqui na Neon também, 120 reais. Vou somar novamente, um outro boleto seguido de 40 reais Mais outro boleto seguido de 120 reais Vamos ver se tem mais aqui pra cima. Uh, outro boleto ali de 118 reais. Vamos lá, deixa eu impacto que eu errei. 118 reais. Mais. Hum, um outro boleto ali de 265 reais. Vamos somar ali, vamos ver o que tem mais ali pra cima. Vamos descer se bastante, cadê? 110 que eu vi. Um Outro boleto de 110 ali embaixo, deixa eu deixei lá embaixo pra você ver. 110. Mais. Não, me joga pra lá. Um outro boleto de 118 reais. Vamos lá, 118 reais. Mais. É, um outro boleto de 380 reais. Você já vê que aqui eu ganhei bastante. Então você também pode ganhar isso. Você clica no caixa que tá aparecendo aqui em cima do vídeo. Pra você assistir meu outro vídeo no ensino. Como eu fiz esse método. 380 reais. Vamos lá. Outro método que eu utilizei. Eu... Vamos lá. Outro pagamento aqui foi de 221 reais. Um outro pagamento de 250 reais. Outro pagamento de 275 reais para o Banco Inter. Vamos lá. Já deu 7 mil ali. Outro pagamento. Vamos ver lá em cima. Vamos descer aqui. Aqui ó. Outro pagamento de conta aqui da bank De 572 reais e 32 centavos. R$ 572,32. Mais, qual foi o outro aqui? Foi R$ 213,11. Esse aqui é tá difícil, você vê que tem muito, muito aqui pra gente é, tá calculando. Pronto, aqui foi R$ 7.831,22 em 3 meses, utilizando esses 5 métodos que eu mostrei pra vocês. Esse último método aqui é um dos métodos mais aconselháveis que eu digo para você que realmente funciona, que é fácil, relativamente fácil, você está conseguindo fazer o que eu fiz. Eu não contei as recargas que eu fiz, no decorrer do vídeo aqui você viu que tem várias recargas que eu faço, que é de qu a cada 4 dias mais ou menos eu faço uma recarga no meu número da Vivo. Então eu não contei isso, mas se eu não quisesse ter feito recarga e depositado, eu também teria ganhado muito mais. Eu vou aqui agora no meu próximo método, que seria o que? O meu canal no YouTube. Sim, muita gente reclama de YouTube. Muita gente diz que não dá pra ganhar dinheiro no AdSense. Mas se você ver aqui, ó, a quantidade de visualizações que eu tive. Pra quantidade de dinheiro que eu ganhei, é muito, muito, muito bom trabalhar pelo YouTube. Funciona o AdSense, paga bem sim. O que te falam por aí é mentira. A Google paga muito bem. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Vou aqui vou definir o time novamente para o dia 1º. Vamos lá. Aqui o dia 1º de Primeiro não. É 1º de outubro. 01 do 10 de 2019. Prontinho para o dia É... o dia 31 do 12 de 2019, pronto, time definido, vou aplicar, prontinho, aqui a gente tem aqui nos últimos três meses o quanto que eu ganhei com YouTube, observe pessoal, observe que você não precisa ser nenhum famoso dentro do YouTube para estar tá conseguindo ganhar muito dinheiro com AdSense, eu com apenas 371 mil visualizações monetizadas, que são as visualizações que realmente contaram como monetização, eu consegui mais de seis mil reais dentro do YouTube em apenas 3 meses. Então, olha que o YouTube funciona assim e é outra forma que eu aconselho para vocês. Mas se você quer começar pelo YouTube e não depende das técnicas de SEO, não sabe como viralizar um vídeo, como deixar seu vídeo no topo, eu aconselho que você se inscreva no canal para continuar assistindo meus vídeos, onde eu vou mostrar para vocês como que você viraliza um vídeo, como que você coloca um vídeo no topo do YouTube. Além disso, eu recomendo que você que quer alinhar o YouTube a Hotmart, a Monetize para estar tá ganhando dinheiro com marketing de afiliados. Compre o curso do Henrique Gugas. O link vai estar aqui na descrição. Talvez eu consiga um desconto para você no curso. Ele vai ficar bem baratinho para você. É um curso que eu realmente recomendo você comprar. Bom, então vamos somar aqui o valor de centavos ao nosso A nossa receita nos últimos 3 meses. Vou somar aqui. R$ mil, 6 mil, Deixa eu dar um... Clear aqui. 6.577 e cinco centavos vou dar um enter e a gente já teve aqui mais de 14 mil reais dentro da internet nos últimos três meses e felipe como nós vamos completar os 15 mil reais agora eu vou te mostrar outra forma que eu ganho na internet que é através do meu site pelo google adsense monetizando o meu site eu vou aqui no google adsense e olha aqui aqui é o painel de receita do meu site vou configurar aqui para as datas novamente do dia primeiro de outubro primeiro de outubro até o dia 31 de dezembro de 2019 vou aplicar e vamos ver o quanto que eu ganhei aqui dentro do meu site através do google adsense e como que a gente vai somar isso aqui agora uh, deixa eu ver aqui que se mostra pra vocês vou descer e você vai ver aqui que o valor foi realmente isso foi de R$ reais e 25 centavos, então nós vamos somar, o importante é estar mostrando para vocês aqui o quanto que eu ganhei em apenas 3 meses, e estou mostrando, abrindo para vocês o segredo de como eu consegui tudo isso, 575 e 25 centavos, e agora é o final né, vamos dar aqui o enter e vamos ver o que, quanto que a gente ganhou eu ganhei 15 mil reais 983 e 52 centavos dentro da internet nos últimos três meses então foi essa minha receita nos últimos três meses foi assim que eu consegui ganhar dinheiro e agora eu tenho que mostrar pra vocês como que eu invisto o meu dinheiro boa parte desse dinheiro eu investi em equipamento para meus vídeos Por quê? uma coisa que eu aconselho vocês é comprar equipamento Compre equipamento para você fazer vídeos de cada vez mais qualidade. Ou você que tem um site, compre coisas para o seu site, compre ferramentas que auxiliem dentro do seu site. Pague tráfego pago para você estar tá conseguindo divulgar produtos como afiliado, porque também funciona. Mas uma forma que eu aconselho você a estar investindo é dentro da bolsa de valores, em ações ou também em criptomoedas. E é isso que eu utilizo aqui, ó. Então, em pleno século XXI, eu recomendo que você não pegue o seu dinheiro suado que você ganha aí trabalhando, seja onde for, ou pela internet, ou por qualquer método. Não pega o seu dinheiro suado e invista na poupança, porque poupança não rende nada. O que dá dinheiro para você investir é criptomoedas e ações, principalmente ações. Mas eu, quando eu comecei a investir, eu não sabia nada sobre criptomoedas e nem sabia nada sobre ações. Inclusive, há uns anos atrás, lá em 2017 mais ou menos, eu investi 3 mil reais em Bitcoin e acabei perdendo tudo, porque eu não sabia analisar gráficos, então o risco era grande que eu corria e eu resolvi correr esse risco e a acabei perdendo dinheiro. Mas o que é que aconteceu? Eu sabia que isso era rentável, só não sabia como operar. Então eu procurei aprender formas de como investir em Bitcoin, como investir em ações. E a proposta que eu tenho para fazer para vocês é o seguinte. Eu deixei aqui na descrição o link de um grupo no WhatsApp, onde eu vou estar nesse grupo do WhatsApp e vou ensinar vocês como investir em criptomoedas e como investir em ações e como multiplicar o seu capital, o seu duro e suado capital que você ganha aí, trabalhando seja onde for. Eu quero pessoas que realmente tenham interesse em investir o capital. Não quero curiosos dentro do grupo. Então se você realmente tem interesse em investir seu capital em criptomoedas, em ações, vai na descrição do meu vídeo, entra no grupo do WhatsApp, onde eu vou te orientar. O Eflain, o meu mentor, vai te orientar. Então a gente vai te orientar gratuitamente, a gente vai te dar um monte de dica aí pra você investir o seu dinheiro. E conseguir multiplicar assim como eu fiz. Por quê? Eu investi 3 mil reais aqui, ó. Investi 3 mil reais novamente no Bitcoin, dentro da corretora Binance, e ele já me rendeu aqui, ó, 2 mil reais. Eu tenho hoje 5 mil reais, mais ou menos, aí, então o lucro foi de 2 mil reais. Então você vê que realmente é possível ganhar pelo Bitcoin, é possível você investir seu dinheiro em Bitcoin, realmente funciona. Então, galera, o vídeo foi esse. Eu espero que tenham gostado. Eu mostrei pra vocês aqui na íntegra. Todas as formas que eu utilizei para ganhar muito dinheiro em apenas 3 meses na internet, que foram mais de 15 mil reais, quase 16 mil reais como você viu aí. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, porque eu fui realmente muito transparente com vocês e inclusive ainda deixei o bônus do grupo gratuito para você que tiver interesse em investir aí em Bitcoin e ações para multiplicar o seu capital seja onde você ganhe ele então galera eu espero que vocês tenham gostado do vídeo se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos e não se esqueça de comentar qual método dos mostrados no vídeo você mais curtiu e você vai utilizar em 2019 para ganhar dinheiro ou se você vai utilizar todos quem sabe então deixa aqui nos comentários o que, que você vai utilizar para ganhar dinheiro da mesma forma que eu perguntei pra vocês quanto dinheiro você ia ganhar em 2020 você respondeu eu quero que você diga qual desses métodos você vai utilizar para alcançar o seu objetivo e a sua meta de ganhar esse dinheiro em 2020. Então galera, o vídeo foi esse. Fica com Deus e até a próxima!